Mas, Primeiro pois... passo, são sentimentos humanos Todo ser humano tem, por sentimento de, de alegria, tristeza, ódio Esse tema está mais vinculado a uma questão psicológica do que religiosa Uma coisa é você adentrar na psicologia que trata justamente de sentimentos é, Ódio, alegria, tristeza, bem-estar, qualidade de vida Que está tudo ligado à qualidade de vida É um tema mais na linha psicológica, né? psique da pessoa, claro que tem a ver com o religioso, até porque o ser humano ele é religioso por natureza, independente da crença, mesmo aqueles que se dizem ateus, ele tem uma crença, embora o termo de dizer que é ateu é talvez um, para chocar o outro com as suas colocações. Então são sentimentos que eu, ao meu ver, eu vejo como sentimentos nobres, como sentimentos de amor. Agora quando se trata de distúrbios, quando a pessoa não tem uma qualidade de vida, ou, ou teve um, um procedimento desorganizado, sei lá o quê, ou afetado por duras penas, é, vida amargurada, a família, porque tudo culmina na família, que nós somos tudo da família. É, obviamente, quando se é, uma, se é uma família integrada, família harmoniosa, família amorosa, é? obviamente, vão fluir sentimentos nobres, de amor, de bem-estar, de qualidade de vida. Isso vai se externar no semblante, no cotidiano das pessoas, quando ele tem uma vida regrada, uma vida harmoniosa. Agora, você colocou aí, aí como a igreja vê esse sentimento de ódio... O ser de ódio ou de mal-estar, isso é fruto de uma sociedade maluca que está aí. É em desarmonia, onde a família, o indivíduo, o ser humano, ele é atingido. O seu âmago, na sua alma. E quando a pessoa não tem uma qualidade de vida esperada, adequada, né, ele vai, vai, seu comportamento vai se terminar de alguma forma, de uma, né, diante do estado de espírito que está vivendo, isto é, diante da experiência que ele vive ter uma experiência em desarmonia, uma experiência amarga, obviamente o sentimento dessa pessoa e o seu comportamento não serão dos melhores. Né? Agora, a religião, a igreja, a igreja católica, eu como religioso, católico, como é que é a igreja, claro que a igreja, né? eu como um padre, um sacerdote, veja o quê? que, a religião, independente de ser católico ou não, ajuda nessa harmonia das pessoas, né? Diga-se passagem que todas as pessoas que estão em, em desarmonia com o Senhor, passando momentos difíceis ou provações, muitas delas procuram a religião, a igreja, tanto a igreja católica quanto a evangélica, isto é, as pessoas vão aonde se sentem bem. Por isso que eu não tenho nenhum preconceito com outras religiões, com outras crenças. Mas é, eu tenho observado que também tem pessoas que aproveitam né, dessas pessoas desesperadas, angustiadas, feridas, marcadas no corpo e na alma e são exploradas né, por religiões e por pessoas de má índole, né, porque você sabe que existem os bons pastores e os maus pastores, isso em todas as instâncias, né? então, com isso quero dizer que, que a religião ajuda sim na harmonia, na integração das pessoas, né? nesse nessa sua busca do equilíbrio, na busca da espiritualidade, da sua experiência com Deus, né, tudo isso ajuda no proceder, no comportamento do indivíduo, do, do homem, da mulher, seja lá quem for. Então, concluo que a religião ajuda sim na harmonia. E eu, a religião, mas a, o tema religião é muito, muito aberto, muito amplo. Eu vou afundir lá mais, então eu vejo que uma pessoa que busca a igreja, você perguntou como é que a igreja vê esse sentimento, como é que analisa se deparando com tais realidades, claro Até que, mesmo no contexto bíblico, no contexto bíblico, tá. a religião, o primeiro passo é acolhimento, não é? é você acolher, é você sentar para ouvir a pessoa, né? Então, o fato da pessoa vir buscar a igreja Buscar a igreja católica, buscar o padre para uma conversa Para desabafar mágoa, sentimento, vida marcada Claro que o primeiro passo é você escutar né? Sentar com a pessoa, escutar suas, suas, suas dores Para ver em que que pode ajudar E o primeiro, a, a primeira ajuda é o fato de sentar para escutar, de acolher Eu digo, A primeira ajuda é, culmina no acolhimento se você vê que vem alguém é, sentindo dores ou, ou desconforto espiritual físico que afeta tudo o fato de você sentar meio que não diga uma palavra mas você escuta a pessoa para lá desabafar então é, são sentimentos vários não é não só quem passa dificuldade mas também pessoas que têm a vida é, aparentemente boa econômica social mas não vive essa paz interior é uma pessoa com muitas turbulências, pessoas é, é, com dificuldades incríveis de relacionamento, família né, e, e, e alguns comportamentos assim, inadequados, como parte para a violência ou busca de vícios. Quando a pessoa não está bem integrada ou não, tem, não sabe como resolver tais problemas, ela busca também certos vícios, e vícios variados, como a droga, seja vícios lícitos, ilícitos, né? drogalista ou ilícita, a bebida, a, alvo, a prostituição, né a prostituição, a violência. Por, quê? por que a sociedade está tão violenta? É retrato desse sentimento não trabalhado, dessa vida amargurada e muitas ilusões. As pessoas às vezes buscam a felicidade em ilusões, sem fundamento, e por isso o seu comportamento vai externar um pouco as ilusões que a pessoa possui. Então, qual é a solução, né, dentro do contexto bíblico, religioso? É essa busca de Deus, essa busca da harmonia pessoal, desse encontro pessoal com Jesus, né, por meio da palavra, e por meio da Eucaristia, como nós somos católicos, por meio da escuta, da, do sacramento da penitência, e confissão, que é justamente a pessoa que busca né, abrir o coração, contar, contar sua história de vida, e a gente vai orientar, dar uma direção espiritual. É. então isso aconteceu nas escolas a gente faz visitar as escolas a gente percebe jovens né, vivendo essas tribulações né família desintegradas família pais sem filhos né e, e isso é, gera violência né? depois tem uma certa ênfase também é nessa sociedade desintegrada né, nessa na, na, nos, nos condicionamentos né do mundo, da, da mídia, a mídia traz muita coisa, muito lixo, é. hoje a internet, tem coisas boas, mas tem, tem muito lixo que deve ser dilatado, diletado, né? afastado, jogado fora. Então, eu acho que a solução para tais para problemas, não trata somente de, de uma, uma direção espiritual religiosa, mas de, um, de uma totalidade, porque o ser humano, ele não é só religião, nessa sua matéria, o ser humano é religião, é sentimento, é família, é trabalho né? É uma integração geral A pessoa é, se depara em busca da sua realização Frei, é, de acordo com a Bíblia, de acordo com documentos importantes católicos Sim. Ou seja, o Vaticano II, entre outros documentos importantíssimos As encíclicas, a sua paz é, qual a origem do amor, do ódio? Gostaria que o senhor abordasse sobre essas, essas duas temáticas Primeiro, o, o, o Deus criou o homem bom né? Esse é um fato, Deus criou o homem bom Embora ele tenha as tendências né? Isso depende do meio, do meio onde ele vive mas o ser humano ninguém nasce mal, né? eu sempre tenho focado isso com as crianças quando faço encontro pais e padrinhos que ninguém nasce mal, Deus criou o bom. Agora o meio pode estragar a pessoa, o meio de se vive, né? as pessoas são influenciadas pelo meio. A criança todo todo ser humano nasce dentro de uma família, de uma sociedade, então a família é a primeira sociedade em que o ser humano se instala chama-se família se a família é uma família integrada, é claro que uma criança que convive com pais integrados, famílias integradas, família, integrada, família harmoniosa ela, ela tem tudo para ser uma pessoa integrada todavia a sociedade também é a grande, é a grande escola de vida né? você meio que você tem uma boa educação na família porque isso já são fatos concretos que crianças que tiveram uma boa formação familiar de bons pais, mas deixaram levar por influências negativas de uma sociedade pecaminosa, desequilibrada, desajustada. Então, a origem do amor vem de Deus, né? a origem do bem é Deus é o samo bem, é o santos padres, já alegava isso, não é? Deus é o samo bem, a própria palavra de Deus é a lição de vida. A, palavra, a própria palavra de Deus, ela é sim. Um modelo a ser seguido, um livro máximo, e por isso que é o livro mais lido hoje, é a Santa Bíblia, né? É o que traz a orientação, é o que traz a, a essa, essa conduta, então, é a fonte, tudo bem, é a palavra de Deus, né? Então, você pergunta, de onde vem o amor? O amor vem de Deus, porque Deus é amor, Deus é pai, Deus é bom, né? Deus criou o homem, que nós somos a mais bela criação de Deus, nos, dá, nos traz o relato, no livro do Gênesis, né? Nós somos a mais bela criação de Deus, medindo toda a criação porque fomos criados sua imagem e semelhança. Né? Então, mas o homem começou a pecar quando ele quis tomar o lugar de Deus, quis ser um Deus. Né? Então, aí vem, vem a origem do, do pecado, né? do mal, porque o homem quis ser igual a Deus. O homem que, é, é, não obedeceu a lei divina, né? então, isso, como isso acontece a, é, vem o mal, o pecado A destruição, a inveia Então você também pergunta A origem do mal né? A origem do mal também vem do homem né? Não é de Deus que veio Deus não criou o mal, Deus criou o bem Deus é bom Agora a origem do mal vem do pecado Da desobediência Da natureza humana que é uma natureza pecaminosa Uma natureza tão limitada né? Então a origem do mal Vem daí e também, né, na própria criação, o mal também sempre existiu. Né? O mal também sempre existiu. Né? A ação demoníaca, né? sempre existe mal e bem. Agora é óbvio que o mal não pode prevalecer diante do bem. O bem deve prevalecer. Né? E tal. Isso é importante. Não sei qual foi a outra pergunta que você falou. Considerações finais. É, a consideração final é a que eu... Que eu trago assim, com vocês como estudante né? eu também como um, um formador de opinião um religioso todos nós devemos colaborar para que construamos uma sociedade mais justa, mais humana mais igualitária mais fraterna, mais cristã né? para que tenhamos paz, alegria né? para que tenhamos uma vida saudável hoje se, se fala muito em qualidade de vida a qualidade de vida implica em quê? É você ter harmonia consigo mesmo, você observar a palavra de Deus, observar os estatutos da igreja, é você proceder retamente, é você construir uma família, é você ser um cidadão de bem. Então, é por isso que o tempo de vida, dentro da evolução também da medicina, o tempo de vida dos brasileiros, da humanidade, tem crescido, tem aumentado, porque hoje. Todo mundo tem a consciência, há muita informação, hoje as pessoas é, têm muito mais informações do que no passado. Então, como com consideração final, eu alego essa ideia, que todos somos responsáveis na construção de um mundo melhor. Né? E devemos ser também portadores dessa boa nova, anunciadores dessa boa nova, e para que as pessoas que estão vivendo um momentos difíceis, possam também se superar suas dores, suas mágoas suas doenças, né, buscando primeiramente Deus, que é os Deus é o sumo Deus, o sumo bem, mas também procedendo retamente no seu cotidiano, dentro da sua realidade é, social, política e religiosa. Que que é, que mensagem o senhor daria diretamente para essas crianças que Assistirão ao assistiram Assistirão o documentário. Para essas crianças, eu desejo que elas sejam obedientes aos seus pais, mesmo que seus pais não sejam perfeitos, né? Que isso é muito, muito difícil encontrar pais perfeitos. Mas que as crianças possam respeitar o papai a mamãe, que as crianças possam ser obedientes, estudiosas, investir nos estudos, selecionar as amizades, porque tem, para não ser influenciado por, por má conduta. Tem o pai, o papai e a mamãe como seus grandes amigos. Então eu, acho, eu, eu quero dizer para todas as crianças que vocês tenham seus pais como seus melhores amigos. Que o papai mesmo da sua é, fraqueza, ele quer o bem dos filhos. E invistam nos estudos e na obediência a Deus, a, a igreja e, e a sua família. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado.